Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aqui hoje preparar um galo caipira. Aqui nós cortamos em pedaço pequeno, depois lavamos com vinagre e depois temperamos. Aqui temos aqui uma colher de chá de coloral, temos aqui uma colher de chá de açafrão, cinco dentes de alho e sal a gosto. Agora aqui vamos cozinhar no Fogão a lenha, olha só gente, tá bem temperadinho isso aqui. ó. Prontinho minha gente, organizamos aqui tudo aqui na panela de pressão. Aqui como o galo é bem velho, a gente quase que cobriu toda a carne com água. Se for uma galinha nova, eu fiz outro dia, fiz quase sem água, viu? Agora fechamos a panela e vamos levar ao fogo. Fogão a lenha e vamos ver como é que vai ficar esse galo caipira, hein? Prontinho, prontinho. Agora é só esperar um pouco. Enquanto aqui vai esquentando o fogo, vamos preparar um arrozinho. Duas xícaras de arroz e 800 ml de água. Refoga com alho e depois põe no fogo baixo. E vamos que vamos. Um detalhe muito importante. Lave bem lavadinho e depois espere toda a água escoar. O arroz fica enxutinho. Aqui agora eu vou refogar com 3 dentes de alho e uma colher de óleo. Depois, refogar o que a gente faz é fritar esse arroz no óleo. E depois eu vou pôr 800 ml de água e deixar o arroz no fogo baixo até o seu cozimento. Vejamos que o nosso arroz está estralando. O alho ficou bem douradinho. Agora nós vamos aqui acrescentar 800 ml de água e sal a gosto. Olha só minha gente, 800 ml de água. viu? Agora aqui é só baixar o fogo e... Vem aqui e fechar a panela. E não esqueça de pôr lo Agora voltamos aqui para o galo. Vamos ver como é que tá Eu vou deixar o fogo baixar. E aqui agora eu vou abrir a panela para ver como é que está. Olha só meus amigos e minhas amigas. Nunca tire essa panela e põe debaixo da torneira. Sendo que tem a pressão dentro dela. que ela pode vir e estourar esse pino aí. É muito perigoso, viu? então você tem que ir leve, ó bem levinho assim ó levemente assim ó. como é que eu vou saber que é a minha carne está legal eu vou abrindo e um certo momento eu tiro um pedaço e vou provando aí eu sei o ponto certinho agora aqui o que é que eu fiz tirei toda a carne coloquei para uma panela maior vou acrescentar cheiro verde aqui e esse caldo aqui nós vamos fazer um pirão. Lembrando que eu não coloquei cheiro verde antes. Eu só ponho depois da carne pronta. Agora vamos lá no nosso arroz. O nosso arroz está quase pronto também. Vamos ver aqui, ó, Se já está secando. Olha, tem que ter cuidado, ó. ó já está quase sequinho. Mas tem que sumir toda a água aí, ó. Olha como está ficando soltinho o nosso arroz, ó. Maravilha, ó. Ó. muito show né então vamos fechar aqui agora eu vou esperar o aqui deixar lá um pouquinho mais prontinho, o nosso arroz começou a estralar significa que já secou a água então aqui agora é só verificar ó, e tá prontinho desligou o fogo e vamos voltar lá pro galo agora aqui eu transferi a carne pra uma panela maior aonde eu vou deixar esse caldo secar e vou dar uma fritadinha nela na gordura e com o coento e a cebolinha o coento e a cebolinha a gente vai catar aqui do quintal mesmo temos aqui uma cebolinha no vaso aqui, ó. vamos tirar para nós temperar aqui o nosso frango o nosso galo né agora nós vamos fazer assim ó vamos destampar aqui está fervendo vamos acrescentar aqui um pouquinho de cebolinha, ó. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui no, no caldo. Mais um pouquinho aqui. Olha só, meus amigos e minhas amigas. Tem que ficar assim, ó. Agora, depois da carne pronta, ó, A gente colocou o coentro. Cebolinha, ó. E vai mexendo, ó. Até dar uma fritadinha só na gordura, ó tem que ficar mexendo para não queimar isso é o importante aqui é o sabor que vai dar sabor original né da carne lembrando não pode deixar cozinhar demais não vai emagallar na hora de você fazer aqui essa fritura aqui ó. isso aqui é só com a gordura do galo pois então meu gente, então aqui agora ó, já tá pronto já começou a grudar aqui ó. então é hora de tirar aqui o galo então eu vou tirar o poli para trás e vou fazer o pirão. Olha só, gente. O pirão tem que ser feito assim, ó, com o caldo fervendo. Você vai vir aqui, ó, e vai pôr aqui um pouquinho de farinha, não muito, e vai mexer até dar no ponto, certinho, viu? Não põe muita farinha, não, senão vai passar do ponto. Se o caldo for pouco aí você Perde o seu pirão. Então aqui eu coloquei um pouquinho só e vou aqui, isso aqui, ó. Deixar a fé vendo aí, ó. É que o, o caldo tá subindo o vapor e tá pegando um pouco o celular, ó. Aí, se você viu que tá fino, ó, o pirão tá fino aí, né? Então vamos pôr mais um pouquinho de farinha, muito cuidado, ó, um pouquinho só, ó, um pouquinho só, senão estraga. Aqui, ó. Agora, ó, já engrossou mais um pouquinho, ó. Aqui é uma peça de carne que ficou dentro, viu, ó. Olha só que legal, vocês estão vendo, ó tá afirmando, ó. O pirão tem que ser assim, ó. Não pode ser aquele muito grosso, não. Quando ele esfriar, ele vai engrossar um pouquinho mais, ó. Olha, ó. O galo vê a gente falando, então ele não... Ó só, minha gente. tá então, aí, ó. Eu fui mexendo, ó, mexendo. E vocês estão vendo, ó, que engrossou, ó. Aqui o, o galo a gente conversa e o galo canta também, ó. Olha, ó. Então você vai deixar bem aqui, ó. Prontinho, viu? Esse aqui é o verdadeiro pirão. Mexendo aqui, ó. Prontinho, tá bom. Olha só, gente, o pirão. Como ficou legal aí. Maravilha, né? Pois então, meus amigos e minhas amigas. Isso aqui é o resultado final. O arrozinho. Aqui temos uma, uma, entre uma coxinha, né? E aqui um pescoço, que eu gosto muito. E aqui tem uma de coxa. A carne ficou bem, bem escurinha, né? E a carne de galo, ela é escura mesmo. E aqui temos o pirão, gente. Isso aqui é o carro-chefe aí, ó. Olha que pirão legal. Então aqui, ó, olha só. Para quem gosta de um, de um pirão, gente, isso é muito bom mesmo aí, ó. Olha que maravilha, gente. Vou pôr mais um pouquinho. Olha que maravilha aqui, ó. Então aqui já dá pra mim. Então agora, gente, um abração para vocês e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Não esquece do seu like, se inscrever se não for inscrito e compartilhar nossos vídeos com amigos e amigas. Um abraço. Fui. Tchau, minha gente.